Se você sente medo de viajar de avião, esse vídeo é para você. Tudo cada vez melhor? Eu sou o Rogério Peixoto do site prazenvoar.com.br e eu quero te perguntar o seguinte. Você sabe quais são os três principais fatores que mantêm o medo de viajar de avião? Esse vídeo é sobre isso e você já pode se antecipar e dar o seu like e compartilhar com quem precisa saber disso. Porque talvez você tenha um amigo, um parente que sofra com isso. E você sabe melhor do que eu, do que, é que eu estou falando. Faz isso agora, antes de você fugir para o outro vídeo. Porque isso ajuda a fazer com que essa informação vá voando até quem precisa lutar contra o medo de voar. Bem, o primeiro fator que você precisa entender, que precisa ser abordado para superar ou perder definitivamente o medo de voar, é a antecipação. Pessoas que sentem medo de voar normalmente experimentam muita ansiedade e medo nos dias, semanas e até mesmo meses antes de um voo. Está se identificando aí? Então a experiência do e se -si faz com que essas pessoas se preocupem e se sintam mal sempre que a lembrança do voo cruza as suas mentes. E se der errado? E se der um problema? E se? -si, -si? Elas imaginam catástrofes sempre que elas avistam um avião acima delas. Ou elas se imaginam pirando, perdendo totalmente o controle dentro de um avião. Elas estão constantemente pensando em como fugir e ficar longe desse tipo de situação para que elas é, se aliviem desse problema. E muitas vezes essa antecipação faz com que elas fiquem tão preocupadas elas acabam perdendo o sono, passando mal, em alguns casos até cancelando o voo. Há uma descarga química tão forte pelo corpo que isso acaba arruinando qualquer possibilidade de um momento de prazer com a família ou até mesmo de uma viagem de negócio, de oportunidades de emprego. Liberar e deixar sair essa influência negativa da antecipação é um passo fundamental para superar o medo de voar. E você pode aprender a fazer isso de uma forma muito rápida e muito simples no programa Prazer em Voar. E eu sugiro que você faça isso quanto antes, porque senão você acaba caindo na armadilha da fuga, que é o segundo fator a ser abordado para perder o medo de voar. Sabe, quanto mais as pessoas sentem medo, mais provável é que elas queiram parar de voar completamente, ou que elas voem somente quando é praticamente inevitável, até que elas não consigam mais realmente voar. E cada vez que você cancela um voo ou decide, ao invés de voar, ir para um destino em que você pode chegar é, dirigindo, ou de ônibus, ou de qualquer outro meio de transporte, o que acontece? Você experimenta o alívio da fuga. E essa fuga se torna viciante. O seu subconsciente entende que essa fuga de alguma forma te protegeu. Então você acaba descobrindo que fica cada vez mais difícil viajar de avião. Você experimenta cada vez mais medo. Isso acaba entrando num vício, num ciclo vicioso. Parar de fugir e aprender o um método de encarar o medo é fundamental para conseguir vencer o medo e passar a sentir prazer em voar. E esse método existe. Tudo que você precisa fazer é parar de lutar contra o medo. Esse é exatamente o terceiro fator que mantém o medo de viajar de avião. Lutar contra o medo. As pessoas que temem voar, mas que ainda assim conseguem, muitas vezes elas encontram um problema desconcertante. Isso até me faz lembrar a história de um empresário. Ele dizia assim, eu voei 100 milhas no ano passado. E a última milha foi mais assustadora do que a primeira. Então entenda, esse homem e muitas outras pessoas travam uma luta contra a experiência do medo. A cada milha, a cada instante, agarrando o braço do assento, pedindo a Deus para ter misericórdia e poupar aquele voo, usando amuletos de boa sorte. E, na pior das hipóteses, ingerindo álcool e ou, drogas que entorpecem a mente, mas nada disso resolve o problema. Nada disso faz você perder o medo de viajar de avião. O caminho é outro. Voar de forma apreensiva, lutando contra o medo, não é o tipo de comportamento que vai te ajudar a vencer o medo. Você pode até chegar onde você quer ir, naquele momento. Mas esse tipo de voo só fortalece e mantém o medo. Esse tipo de comportamento só reforça a percepção e a crença de que há algo perigoso no ato de voar de avião. E isso acontece porque por mais que você se force racionalmente a fazer isso, o seu subconsciente continua operando sobre a informação de que voar é perigoso. E ele derrama, então, uma enxurrada de cortisol, de adrenalina, de outros elementos químicos na sua corrente sanguínea. E então você sente todo o desconforto que você já conhece muito bem e passa mal. E o que vai realmente ajudar você não é lutar contra o medo. Você precisa aprender a trabalhar com o medo e parar de lutar contra ele. Dessa forma, pensa bem, quanto tempo mais você acha que pode ficar se sentindo assim? Perdendo oportunidades, passando mal só de pensar em voar. Quanto isso está te custando? E o quanto vale para você se livrar desse medo? Me diz aí nos comentários. E a gente vai se falando em outros vídeos também. Bom, eu fico por aqui. Experimente, viva, compartilhe o prazer em voar.